Você vende produtos de informática e quer entender como que você vai realmente performar suas vendas dentro do Mercado Livre? Então fica comigo porque a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, vou levantar vários pontos para você, pontos que você tem que pensar, porque esse nicho é cheio de particularidades. Então vamos embora. sou Alexandre Gregório, fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria para venda no Mercado Livre e em todos os marketplaces de toda a América Latina. Nós somos hoje a maior consultoria credenciada ao Mercado Livre também. Então vem com a gente, se inscreva. Clica no sininho depois, porque muitas vezes você não é notificado e a gente tá sempre soltando conteúdo de muita qualidade aqui para vocês. Então bora, vamos lá falar sobre como vender informática dentro do Mercado Livre. Bom, como você já vende informática, você já sabe alguns pontos que eu vou citar, mas vale muito. A gente trazer para a mesa. Primeiro de tudo, né? O nicho de informática, dentro da sua maior parte dos sub-nichos, e aí vamos entender o que é o nicho de informática, a categoria geral informática, e nos sub-nichos a gente tem, desde produtos para memória, a gente tem a parte de processamento, a gente tem a parte de acessórios. Então, a informática é muito amplo, primeiro de tudo. Mas uma particularidade que a gente tem dentro do nicho de informática é que é um nicho muito competitivo, independente de em qual momento você esteja entrando nesse negócio. O próximo o ponto é que se você já vende esses produtos, você já tem esses produtos, você tem que começar com ele com certeza, você tem que continuar vendendo ele e se esforçando para vendê-los. O que a gente tem que entender é que como é um nicho altamente competitivo, muito provavelmente eu vou ter que garimpar boas opções para eu poder lucrar um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu vou precisar de volume. E quando a gente fala de volume, uma primeira estratégia para você já levar para o teu negócio é você negociar. Coisas pontuais com o seu fornecedor, para que você tenha volume naquele item. Então, é muito difícil você ter sucesso dentro de informática se você for muito generalista, que você está comprando tudo a preço de tabela, o que provavelmente não te dá competitividade. Quando a gente entra no âmbito das marcas, tá? Existem muitas marcas hoje que o produto vem via Paraguai, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade. Eu não tô aqui jurando é ninguém, nada disso, mas a gente sabe que isso é uma realidade e que isso às vezes prejudica um pouco da competitividade. Por se si você traz seu produto você compra o seu produto aqui internamente Então você também vai avaliar quais as marcas que você vai atuar Porque existem marcas que são muito mais afetadas Pela vinda de produtos ou que a pessoa importa de alguma outra maneira Ou que vem do Paraguai, etc Ao mesmo tempo você também pode selecionar outros canais Onde fica um pouquinho mais difícil para jogar esse jogo Quando o produto não tem uma origem 100% legalizada Não vou nem falar a lista aqui, mas 100% legalizada quando a gente olha para o Mercado Livre, o que, que eu estou querendo dizer? Se você estiver nesse oceano de altíssima competitividade, note e repare se os seus concorrentes que vendem aquela mesma com aquele tipo de produto que você vai se aventurar, né? que você vai vender o que você já vende, você já domina aquilo, se eles estão no fulfillment. Por quê? Sempre que eu tenho um nicho altamente informal em algumas particularidades, em alguns detalhes, como é esse caso, a gente também tem sempre pouca adesão ao fulfillment, porque afinal lá é 100% de emissão de nota fiscal. Então, então, ficar esperto nesse cenário, porque você pode ter oportunidades Olhando para isso, desse seu negócio tem esse laço para você poder colocar os seus produtos no fulfillment da forma correta. Um outro ponto, né, quando a gente fala de olhar para coisas não tão competitivas dentro de informática, a gente tem subnichos gigantes e dentro disso a gente tem tendências, que é o primeiro ponto. Então você tem que focar muito no que está na moda, né, o que está vindo aqui e tentar identificar isso com uma rapidez maior. Como é que você pode fazer isso? Seguindo concorrentes que normalmente trazem as tendências primeiro seguindo concorrentes que já vendam mais do que você e normalmente estão mais abertos a enxergar essa oportunidade de testar aquilo e tracionar seguindo influenciadores que ditam moda dentro do seu nicho sub nicho dentro de informática também isso é muito importante né o fone o mouse o teclado a memória o tipo de computador que aquela pessoa tá usando quando a gente olha informática também te ajudam a sair na frente porque como todo negócio quando é uma novidade, você pega um momento onde as pessoas não estão todas despertas para isso e aqui é o melhor momento para você surfar em margem depois isso tende a ou estabilizar quando é um produto que não vai parar de vender, ou isso tende a cair quando é um produto que vai perdendo a venda porque a competitividade aumenta demais. O grande segredo de informática também, quando você crescer bastante, e aí se você já tiver em algumas regiões, existem várias regiões do país que entregam subsídios. A gente já teve experiência aqui com, com empresas de informática que elas estavam fora de São Paulo porque elas conseguiram subsídios dentro do subnicho dele, que era importante e que isentavam de vários impostos que faziam com que ele ficasse competitivo. Ah, pô, não posso. Se eu não conseguisse essa mesma licença em São Paulo, eu não posso ir para o E para ele a conta fechava, porque ele conseguia ser muito agressivo em preço. E quando eu olho para o Mercado Livre, o ponto chave também é se você estiver entrando agora para vender como pessoa física. Cara, muito difícil você vender porque você vai estar fora da Melinet. Melinet é a rede logística do Mercado Livre. Se você já tem empresas, você tem que correr ao máximo para entrar pelo menos no ponto de envio, para depois plantear uma coleta para assim que possível estar no fulfillment. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente olha para o Mercado Livre, ele valoriza muito essa parte da logística e além disso, você tem, mesmo estando em uma outra região, a gente tem regiões que o Mercado Livre atende em mais de 3 mil cidades, já deve ter superado isso bastante desde o último número divulgado, que ele entrega em um dia. Então a gente tem várias ofertas de outras regiões do país que não são só do estado de São Paulo que estão sendo entregues em um dia em vários lugares, né, com selinho chega amanhã e tudo mais Então isso te traz uma competitividade para usar a isenção que você conseguiu O grande negócio é Ale, é estável vender informática? Na grande maioria das vezes sim A gente não tem grandes oscilações É muito competitivo? É Mas ao mesmo tempo a gente já tem clientes Que validaram tipos de produtos E aí entendo o que eu tô dizendo Não tô dizendo que você vai pegar uma marca que já existe E vai importar dela de forma legal, tá? Eu tô dizendo que você vai validar o um tipo de produto Então pegar como exemplo aqui um fone então estou lá com um fone, tá procurando um fone, mas meus fones são tudo pequenos. Então eu validei aquele fone e as pessoas estão comprando o fone, aquele estilo de fone. E etc. Não existe patente disso. A gente já tem clientes nossos fazendo o movimento de importar dentro de informática sua marca própria para ele poder sair da competição. Mas ele já adquiriu com as marcas nacionais o volume que ele precisa para conseguir importar e girar o seu próprio produto vendendo. Tá? Então, informática é sim, né? Muito mais que anunciar. Na verdade, hoje praticamente todos os nichos você tem que fazer muito mais do que só anunciar. Só anunciar vai te trazer um resultado limitado ou nenhum resultado. Então você precisa casar todos os acessórios e todas as artimanhas e artifícios que você possa usar para ter desempenho dentro de informática. Deixa aqui embaixo teu comentário, eu quero entender se você vende informática, se é competitivo mesmo. Se o que eu falei tá certo, coloca aí, coloca a tua opinião também sobre esse nicho porque é muito importante pra gente poder evoluir. E eu não posso deixar de fazer um convite pra você, para você acelerar o teu negócio, para que você tenha resultado dentro dos Marketplace. Se você ainda não vende com a sua loja dentro dos Marketplace, nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, a gente vai realizar três aulas gratuitas para você que vão mudar o teu jogo, que é a Grande Virada. É um evento gratuito, 100% online, para você poder participar, onde eu vou trazer um conteúdo muito pesado e totalmente aplicável para você ter resultados dentro do mercado livre. Então, clica aqui embaixo no link, o link está aqui embaixo, para você poder participar. 11, 12 e 13 de janeiro, te vejo na Grande Virada do teu negócio.